Muitos segredos eu deixo escritos neste triângulo numérico. Sorte a quem o encontrar. BP. BP? Que triângulo mais estranho. Quem será esse BP? Então você encontrou o Triângulo. Muito prazer. Meu nome é Blaise Pascal. Filósofo, matemático e religioso. Você é o cara do Triângulo? Sou eu mesmo. Finalmente alguém achou a minha mensagem. Foram precisos três séculos. E pelo que eu posso ver, ainda sobraram algumas praias bem bonitas. Puxa, é uma honra te conhecer. Faz dias que eu estou tentando decifrar esse triângulo. <risos> olha, eu não sei direito o que você quer de mim, mas eu estou percebendo que esse triângulo aqui é muito louco. Muito louco? Como assim? É maneira de dizer. Ó, Primeiro eu saquei como é que a gente consegue continuar o triângulo. É só somar os dois números de cima e colocar o resultado abaixo, na segunda coluna. Esse negócio é infinito. Quer ver? Por exemplo, olha essa linha. 1 mais 7 é igual a 8 e 7 mais 21 é igual a 28. 21 mais 35 é igual a 56. Muito bem, muito bem. Você descobriu a primeira propriedade do triângulo. E mas para que serve esse triângulo, afinal de contas? Foi você quem inventou isso aqui? Quase. Como assim quase? Inventou ou não? Até hoje esse triângulo é conhecido como Triângulo de Pascal. Isso porque eu o estudei a minha vida inteira e descobri várias propriedades do triângulo. Mas, na verdade, esse triângulo já era conhecido na China fazia muito tempo. Ah, então você usou uma invenção dos chineses que ficou com seu nome. É nada disso, meu jovem inexperiente rapaz. Eu estudei esse triângulo a minha vida inteira e, de certa forma, ele faz parte da minha vida. Eu tenho certeza de que esse triângulo guarda ainda muitos segredos. Nesse monte de números? Ah, é. Parece interessante e tudo mais. Mas eu só acredito vendo. Meu jovem, não despreze o poder deste triângulo. Preste atenção. Em primeiro lugar, vamos ordenar este triângulo de uma outra maneira. É, ficou bem mais maneira. Agora veja, se você somar cada linha, o resultado vai ser sempre uma potência de dois. Muito louco! Essa é outra propriedade do triângulo. Você pode calcular o valor da soma de qualquer linha sem nem precisar desenhar o triângulo. Por exemplo, qual é a soma dos números da vigésima linha? Ah, agora ficou fácil. Se a primeira linha é 2 elevado a zero, a vigésima linha é 2 elevado a décima nona potência. Tá achando que só porque eu sou surfista eu não manjo de matemática? Ou seja... 524.288. Poxa, você fez essa conta de cabeça? Claro! Você acha que só porque eu morri há mais de 300 anos, eu não lembro mais como se faz uma conta? Quando foi que você morreu mesmo? No dia 19 de agosto do ano de 1662, do Nosso Senhor. Eu tinha acabado de completar 39 anos. Ano de Nosso Senhor e tal e coisa... Você <risos> fala como um padre. É porque eu dediquei a minha vida à religião. Quando jovem, eu era como você. Queria apenas aproveitar a vida e me divertir. Estudava matemática e filosofia e gostava muito de apostar no jogo de cartas. Mas depois eu entrei para uma ordem religiosa. Nossa, sua vida foi curta, mas também foi bem agitada, não foi? Sim. E passei grande parte dela estudando esse triângulo, tentando descobrir seus segredos. Veja só o que mais eu descobri. Vamos considerar mais linhas do triângulo e pintar seus números ímpares. Esse padrão de desenho é muito parecido com o triângulo de Watzlaw Czerpinski, um matemático polonês, é a imagem de um fractal, uma figura geométrica que pode ser dividida em partes que reproduzem, em escala menor, o todo. Preste atenção que, se a gente pegar qualquer parte do triângulo, ela sempre será igual ao triângulo maior, só que em uma outra escala. Muito louca essa viagem! E você ainda não viu nada! Se a gente pega os números divisíveis por 3, ou os números divisíveis por 4, ou os números divisíveis por 5, nós também temos padrões fractais. Outras coisas na natureza também obedecem ao padrão dos fractais, como um floco de neve ou as ondas do mar. Então, muitos segredos se encontram nesse triângulo. Era isso que eu queria descobrir. Talvez, se eu tivesse vivido mais tempo, teria descoberto outras coisas no triângulo. Mas, enquanto eu vivi, descobri mais algumas. Veja isso. Vamos somar alguns números do triângulo. Se você somar os números nessas linhas, chega a sequência de Fibonacci. Deixa eu adivinhar. Esse indivíduo também era matemático? Sim, seu nome era Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci. Ele morreu 300 anos antes de mim, no ano de 1250, do Nosso Senhor. A sequência de Fibonacci é fácil de ser construída. Você começa com o zero, que é o primeiro número da sequência, e com o 1, um, que é o segundo número. Para gerar do terceiro número em diante, basta somar os dois anteriores. Assim, o próximo número é 0 mais 1, um, que é igual a 1, um, de novo. O seguinte é 1 um mais 1, um, que é igual a 2. O outro é 1 um mais 2, que é igual a 3. O seguinte é 2 mais 3, que é igual a 5. E assim sucessivamente. Descobriu-se que muitas coisas na natureza obedecem à sequência de Fibonacci. Se você colocar um par de coelhos em uma jaula, por exemplo, eles vão se reproduzir obedecendo a essa sequência. Primeiro, serão dois coelhos, depois três, depois cinco, depois oito, depois treze, e assim sucessivamente. A geometria espiralada das conchas de vários moluscos marinhos também corresponde ao padrão dos números de Fibonacci. Assim como as espirais dos braços de certos tipos de galáxias, o mesmo acontece na formação do miolo nos girassóis e de alguns tipos de brócolis, que, além disso, também formam figuras fractais. Nossa! E você descobriu tudo isso nesse triângulo? Na verdade, essas são as propriedades mais simples do triângulo. Ainda acho que, se a gente trabalhar nele, podemos encontrar muitos outros resultados. Muito louco! Mano... Você precisa sair da além e vir pra cá. A gente precisa trocar uma ideia, pegar uma onda e tentar descobrir essa parada. Ah, isso vai ser bom. Eu preciso dar um mergulho. Faz três séculos que eu não vejo o mar. E aí, Pascal? Vamos pegar essa onda? Demorou, hein? Uhul! <risos>